tenho 11 anos e estudo no Aline Pichette que é que é no Paraná em Curitiba. Eu gosto de ficar bastante tempo no computador é, jogando e conversando com meus amigos, mas eu não fico o tempo todo só fazendo isso. Eu procuro na internet também tutorial de edição de vídeo, edição de imagem e essas coisas. Eu gosto bastante de de dedicar um pouco do meu tempo pra fazer essas coisas também. Eu, tipo, desde quando eu tava no terceiro ano, eu acho que eu fazia vídeo, só que daí era vídeo muito antigo, eu nem sabia editar direito, só que eu usava um editor que era, era ruim, era ruim, eu não... Se eu fosse tentar editar com ele hoje em dia, não, eu não ia gostar. É muito limitado as opções dele, e aí eu... Os vídeos sempre eram bem ruins, e... Agora e de, e de pouquinho em pouquinho eu fui, eu fui melhorando o editor, eu fui, eu fui pegando outros que eu achava melhor. E como é que fala? Eu tô com, com um que é, que é bem melhor do que o que eu comecei e agora eu sei editar bem mais do que eu editava antes. Eu gosto de ter um canal no YouTube, só que eu não me dedico, eu não me dedico tanto pra, pra fazer. Eu não dedico o máximo que eu posso pro canal, porque eu, não, eu gosto mais de ficar jogando do que, do que ter que ficar o meu tempo inteiro fazendo vídeo, entendeu? É legal até fazer vídeo, porque uh, tenho as pessoas lá que acompanham, né? ah, é, é estranho entender, mas é legal. Só alguns da minha sala que, que conhecem o que eu faço e, e bem poucos, na verdade. E não são nem todo mundo que conhece meu canal e essas coisas. Eu prefiro deixar mais quieto, sei lá porquê. Eu, no meu canal, faço, é, sabe, vídeo é, jogando e comentando ao mesmo tempo. Então eu faço isso, eu faço isso e, e faço, como é que fala? E posto no meu canal também algumas aberturas que eu faço para começo de vídeo que eu faço para alguns amigos e para e para algumas pessoas e eu até tô cobrando às vezes eu eu também é eu, eu consigo mexer em edição de foto e consigo mexer em ilustrador sabe programa de desenhar então eu eu aí eu faço banner para canal do YouTube que me pediam bastante eu tava melhorando mas daí eu eu parei um pouco de fazer e tô, é, tô mais fazendo aquelas aberturas que eu tinha falado. Teve uma que eu fiquei até 40 minutos. Eu fiquei 40 minutos fazendo e daí ele, o Pia me pagou. Aí eu, eu achei bom, eu, aí eu vou começar assim a cobrar tudo. Daí só para amigo meu que eu não vou cobrar, sabe? Ah, de vez em quando eu jogo bola, é, de vez em quando eu brinco também. Só que, tipo, jogar bola, eu jogo mais, mais na escola mesmo, porque em casa eu fico mais no computador, ou, ou jogando, ou assistindo TV. Eu gosto mais de assistir YouTube do que TV. Os canais que eu gosto são de, de música, animação e de, e de jogo, sabe? Que nem eu faço. É, jogar no computador é legal. Eu fico bastante tempo também. Mas não desperdicem todo o tempo de vocês só jogando. Na internet dá, tem muita coisa legal que você pode pesquisar e pesquisar tutorial para aprender. E não é tão difícil fazer isso. É isso que eu queria falar. E tchau.